hoje trago-vos um desafio para Bola Link que é criar um monstro que se replica para sempre como é que isto se faz? vou mostrar começamos por tocar no mais para criar o programa escolhemos a orientação, como já sabem e agora no fundo vou buscar um fundo que seja assustador toco do fundo Toco nos fundos, toco no mais e na Biblioteca Multimédia escolho um que seja apropriado ao tema. Saio dos fundos, saio do fundo e agora vou buscar um ator que seja também assustador. Toco no mais, toco na Biblioteca Multimédia e agora vou escolher um ator que seja assustador. Cá está, este monstro azul. Vocês, claro, escolhem o vosso toque em OK. Agora toco no ator. E vou às aparências. Para poder escolher outro traje. Então toco no mais. biblioteca E vou escolher o outro traje deste ator. Já está. Volto atrás. E agora vamos programar este ator para se replicar até o infinito. Toco em Script. Toco no mais. E vou começar por controlar a forma como o ator se anima. Então venho ao controle, venho buscar o ciclo infinito Forever e dentro do Forever venho buscar mais aparências, próxima aparência e já sabem que temos que colocar um tempozinho para que o efeito se aplique. 0.2% é sempre uma boa solução toco em OK vou testar e o meu monstro já se move agora vou controlar o movimento do monstro toco no mais vou aos eventos escolho When Scene Starts venho buscar outra vez o um ciclo para sempre Control Forever e agora para que o monstro se mova à vontade no espaço, eu vou fazer um truque para o qual tem que estar muito atentos. Toque no mais, venho a movimento e venho buscar um bloco chamado planar por um segundo. Coloque esse bloco dentro do forever e agora vou fazer aqui uma magia matemática. Estão a ver os valores de x e de y? Esses controlam a posição exata do meu objeto no espaço. Então eu toquei no X e vou escolher Edit Formula. Está aqui o valor 100, mas eu vou alterar isto para um valor que seja ao acaso. Eu nunca vou saber qual é que é o valor. Como é que isso se faz? Reparem que temos na nossa calculadora uma opção chamada Funções. Agora, de todas as funções possíveis, há uma que se chama Random. E quando tocamos no Random aparecem dois números, 1 e 6. Estes números representam o mínimo e o máximo do sorteio de números aleatórios. Sigam este truque. Onde está o 1, vou apagar e vou escrever menos 500. Onde está o 6, vou tocar. Vou apagar e escrever 500. E tocar em OK. Agora, faço o mesmo para o valor de Y. Vou tocar no valor. Vou tocar em funções. Procurar a random. Onde está o 1, agora vou escrever, menos 900. Onde está o 6, toco. Apago e escrevo 900. Vamos testar. Ele agora move no espaço completamente ao acaso. A seguir... Vamos criar a assombração. Volto para trás, voltar e agora vou buscar um bloco novo chamado Clone. Eu quero que para sempre ele se multiplique. Então toco no Mais, venho ao controle. e vou descendo até encontrar o bloco chamado Cria um Clone de. E vou colocá-lo, por exemplo, a seguir ao planar agora tenho que dizer o que acontece quando um clone é criado toque no mais venho ao evento e vou procurar o bloco quando for criado como clone vou pôr cá em e agora vou clicar neste forever fazer copy break e vou arrastá-lo até ao quando for criado como clone. O que isto faz? Garanto que o clone vai sempre mudar de aspeto para o original. Falta só uma coisa. Toque no mais. Venho aos eventos. Vou buscar mais um bloco quando for criado como clone. E agora venho aos blocos que controlo o movimento do original. Toco neste forever. Reparem que temos sempre três Linhazinhas ao lado dos blocos Onde se tocar nelas tenho acesso a outras opções Escolho copy brick E vou ligar este novo bloco Ao segundo criado como clone Falta-me só um pormenor Estão a ver aqui este segundo cria um clone de Tenho de apagar, que senão tinha aqui um erro no programa Então toquei nele Escolho delete brick Sim parece é só testar e agora o ecrã meu telemóvel vai se encher destes monstros horríveis